Olá, eu hoje vou tirar fotos com as vossas sugestões. Eu pedi para vocês me darem ideias de fotos, coisas que vocês gostavam que eu tirasse foto. Todos os vossos pedidos estão aqui e também coloquei alguns extras meus, mas se calhar, se por acaso calhar, eu depois explico o que é que significa. Por isso vamos tirar o primeiro papel. Ok! <risos> o primeiro saiu, um daqueles que eu estava a dizer que podia sair, foi um que eu coloquei e eu escrevi silhueta, por isso, quando calhar um meu, eu tiro um boss e junto os dois, ver o que acontece, mas silhueta. Foi uh, lixada porque nada fica bem com silhueta, a silhueta em si já é perfeita, por isso. Ok! Saiu uma ideia da Patrícia e diz no sofá. Silhueta no sofá. Ok, eu acho que já sei, eu vou para a minha sala, onde tem um sofá muito leve, que eu posso pegar nele e movê-lo, e vou utilizar a janela da minha varanda dessa sala, e vou aproveitar essa luz com a minha fonte de luz para tirar a foto de silhueta por isso eu vou aproveitar essa luz, vou colocar-me à frente com o sofá e assim já temos o sofá incluído, já temos a silhueta porque a foto em si vai ficar muito escura, mas a luz de trás vai dar aquela iluminação que nós precisamos para a silhueta e aqui está a ideia da Patrícia, uma foto com o sofá, uma foto com também silhueta e acho que o efeito ficou super super giro. Vamos então à segunda ideia. Ok. A Jéssica Oliveira disse na cozinha, essa eu consigo fazer muito facilmente. Vamos lá. Eu tenho a sorte da minha cozinha ser extremamente grande, extremamente luminosa porque tem janelas à volta da cozinha, por isso eu tenho uma luz incrível e hoje o dia está bastante bonito, por isso vou ter uma sorte enorme porque a luz vai entrar muito, muito bem na cozinha. Uma foto que eu sempre quis tirar e que já fiz algumas vezes, mas nunca consegui fazer muito bem, foi uma foto sentada no balcão da cozinha. Acho que ficam fotos sempre muito bonitas, por isso eu vou aproveitar essa ideia e vou tirar uma foto para vocês com a ideia da Jéssica. Não precisamos de mais nada a não ser a nossa câmara e se vocês quiserem um tripé ou fazer um suporte com algum objeto da cozinha que vocês possam encontrar, e é tão simples quanto isso, uma foto simples, muito rápida de fazer e que fica super, super bem. Acho que o que estava a custar mais era o facto de eu não estar a conseguir acionar o temporizador porque supostamente a minha câmera estava muito, muito longe do meu comando e eu estava muito longe da minha câmera e estava a dar ESL. Então eu estou cansada, já fiquei super, super cansada. Mas, mas mesmo assim foi mesmo pouco tempo eu tentei tirar as fotos o mais rápido possível e se calhar é por isso que eu já... <risos> estou mesmo cansada mas pronto, o resultado foi este e as fotos ficaram giras e valeu a pena por isso vamos passar para a próxima foto Ok, terceira ideia A Andressa disse a fazer comida Acho que não devia ter saído da cozinha Acho que devia teres me mantido lá, mas podemos voltar muito facilmente. Por isso, fazendo comida, eu posso fingir que estou a fazer comida, porque neste momento acabei de almoçar e por isso eu não vou fazer nada de especial, mas o que eu podia fazer era pegar assim numa tigela grande e colocar alguns utensílios de cozinha, fazer de conta que estou a fazer uma massa para um bolo, por exemplo. Vou só mudar de roupa para não ficar uma foto com a mesma roupa no mesmo sítio e para poder usar depois no Instagram se ela ficar bem, por isso vamos voltar para a cozinha. Lembrei-me que a minha mãe fez-me um abenzal, super super giro, há umas semanas eu ainda não vos mostrei, por isso acho que é uma boa oportunidade para esta foto, é super fofo. O que é que acha? <risos> realmente esta foto é muito simples de tirar, vocês só precisam de encontrar um sítio que fique bem no vosso Instagram se vocês quiserem usar esta foto, ou seja, se vocês tiverem um feed um bocadinho mais escuro, vocês só precisam de colocar-se num sítio onde não tenha tanta luz ou que vocês possam retirar essa luz depois na edição. No meu caso a minha cozinha é bastante branca, por isso para quem não tem um feed branco se calhar não dava tanto esta zona, mas por exemplo eu podia-me colocar perto dos meus armários que são castanhos, que são muito parecidos com estes, ou iguais, se calhar são iguais e assim conseguia ter o feed mais escuro, por isso guiem-se também por isso não tirem fotos para tirar apenas fotos, para encher o vosso instagram porque vocês querem que fique um feed harmonioso, por isso quanto mais vocês pensarem nisso no momento em que estão a tirar a foto, mais fácil é depois na edição e depois mais fácil é depois ficar tudo bonito no instagram, por isso para esta foto foi só isso, eu tirei uma foto muito simples novamente na cozinha. Não precisei de grande coisa para a foto funcionar, apenas só alguns objetos de culinária. Oh. Como vocês estão a ver, a minha cozinha tem imensa iluminação. É incrível. Coloquei a câmera aqui, está mais ou menos esta distância de mim e é muito mais fácil agora eu acionar o comando porque estou muito, muito mais perto. Os resultados finais foram estes, acho que ficou super, super querido, por isso, vamos agora passar à próxima foto. Vamos então para a quarta ideia. Ah, esta foi minha. Ok, uma foto no movimento. Uma foto no movimento, por isso vamos ver. Movimento com o quê? Espero que uma ideia vossa. como? ok a Little Raya que já apareceu aqui no Youtube, no vídeo com parceria com outras bloggers, disse Lucia por isso movimento na casa de banho ok, acho que já Ok, o que eu estava a pensar era fazer de conta que eu não estou na casa de banho, ou seja, vou usar as cortinas da minha casa de banho ou as cortinas dos meus pais, se calhar dos meus pais, que têm um tom ligeiramente mais normal e não tanto cortina de casa de banho, por isso vou usar isso, e como eles têm uma janela atrás da cortina eu vou receber também o luz, ou seja, recebo luz de trás e vou tentar criar luz também para a minha cara para ficar alguma coisa mais interessante e o que eu vou fazer é movimento com o meu cabelo e, <risos> e vou fazer um movimento assim para cima e fazer com que o meu cabelo ficasse um goku, sabem como fica assim uma chama e vou ou não rolar a foto, isso vocês têm que ver comigo, porque eu ainda não sei, ainda não tirei a foto, por isso afinal, eu claramente já não, já não sei a quantas ando a cortina dos meus pais mudou há uns anos atrás era outra se vocês eram meus seguidores na altura, vocês sabem o que, é que eu estava a falar, porque eu já tirei fotos assim eu não sei se vocês lembram, mas eu já filmei aqui fiz um desafio quando cheguei aos 5 mil subscritores e agora somos 40 mil Olá, ah, eu sou a Maria do Logo Lava Maria e às aos mil aqui no canal. What? Mas pronto, eu não sei se vocês lembram, mas foi aqui, foi aqui que aconteceu. Eu gosto muito deste fundo e se calhar até vou usar. Só que não há muito espaço para eu fazer este tipo de, de foto. Não sei muito bem onde vou colocar a câmera para conseguir usar este fundo. Por isso, tá difícil. Não sei o que fazer. Tensão, não, não, não. Ah, okay. ok, eu não estou conseguindo fazer isto muito bem, somente aqui com, assim, com esta câmara. Por isso, eu até gostei deste fundo. Por isso, eu vou tentar fazer o mesmo que eu estava a fazer, mas gravar e depois tirar um frame, porque acho que assim funciona melhor. Por isso, o que eu vou fazer é só colar assim com o cabelo e espero que algum frame fique bom depois no final. porque não estou a conseguir tirar, porque o espaço é muito pequeno. Ok, eu não consigo dizer se a foto ficou boa ou não, por isso vocês vão ver comigo agora. Este é o resultado final. Uou, oh, consegui! Esta foi a imagem original e eu achei que parecia que eu estava debaixo d'água. De não me perguntei porquê, mas o que eu fiz foi rodar a imagem a 180 graus e adicionei algumas imagens de fundo do mar para dar este efeito de que estou mesmo debaixo da de água não estava nada à espera do resultado desta foto quando comecei a fazê-la mas até gostei bastante do resultado não se parece que está na casa do Ben por isso eu fiz um bocadinho de batutice, mas ao mesmo tempo não fiz e consegui usar também a sugestão extra do movimento por isso acho que até correu bastante bem Quinta ideia pode ser este, este caiu a Pamela disse na janela. Ui! Na janela. Na janela. Isto pode dar muitas coisas: ou seja, olhar para a janela, perto da janela, podia ser até na varanda e incluir a janela de alguma forma. Eu acho que vou fazer isso. Acho que vou me pôr na minha varanda do outro lado e vou colocar a minha câmera dentro do meu quarto e vou tentar criar esse efeito de a despassar a janela, a ver se do outro lado... Hum, até pode ser interessante, por isso vamos ver o que é que vai ser daqui. <risos> ok, para esta foto então eu coloquei a minha câmara, uma tripé dentro do meu quarto e coloquei-me na minha varanda, mas fechei ligeiramente a janela para se perceber que eu estava do outro lado. Foi neste preciso momento que eu me que havia vizinhos por todo o lado a apanhar sol, então eu tentei ser o mais rápido possível. Vocês estão a ver a minha cara, que eu estou assim com uma cara de... Por favor, tirem-me daqui. Por isso eu só acabei por tirar 3, 4 fotos e vim a correr para dentro do quarto. E hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem que eu faça o resto das vossas sugestões, digam nos comentários que eu faço outro vídeo sobre isto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das fotos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vemos nos para a semana, para outro.